Portanto, eu sou psicóloga, fiz a minha formação na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Lisboa. Uh, nessa altura comecei a perceber que me interessava muito pela parte da psicologia nesta área cognitiva-comportamental e também o como prevenir muita coisa. Nessa altura eu estava muito ligada só à parte das crianças, depois comecei a ligar também mais à parte dos adultos, mas nessa altura era muito a parte das crianças e estava uh, com esta preocupação de o que é que podemos fazer mais para prevenir muitas das situações que vemos em, em consultório. E as escolas começaram a, a despertar em mim um, um interesse particular. A pedagogia, uh, tive a sorte de ter como orientadora na faculdade a professora Helena Marujo, que na altura estava a fazer a tradução do primeiro livro um, do Educar, o primeiro livro grande do modelo ASCOP que estava a ser traduzido cá, já havia um, mas, mas enfim, mas este ia ter um grande impacto e ela própria me começou um, a desafiar para esta ligação entre a pedagogia e a psicologia e a forma como as duas coisas estavam tão ligadas. Depois, com, com este desafio, comecei a perceber o que é que havia cá um, em Portugal. Fui aos Estados Unidos, onde vi várias escolas a funcionarem com modelos diferentes e percebi o impacto que estavam a ter nas crianças e, portanto, a diferença que era para as crianças esse, esse essa possibilidade de, de, no fundo, terem um ensino-aprendizagem, que não era só ensino, era, era muito centrado na, na aprendizagem. E depois, quando regressei, Uh, vinha com a ideia de ir para os Estados Unidos abrir uma escola, porque na altura tinha-nos sido proposto lá, nós tínhamos uma ideia já uh, bastante uh, concreta, o Luís, meu marido e eu, que era a de abrirmos uma escola num modelo familiar, portanto pegando numa casa que tivesse estar estar de casa. Um, quando chegámos cá, vinhamos muito com a ideia de regressar para, para os Estados Unidos, mas os meus pais eh, tinham uma casa que estava eh, disponível e o desejo eu acho que era tanto que, que a filha não, não fosse para os Estados Unidos que eh, fizeram um imenso empenho em que o projeto começasse eh, nessa casa e, e portanto começámos com 13 crianças eh, a raiz. Eh, em termos de pedagogia eu tive eh, muito ligada à Universidade do Minho e a ver a forma como era, eram desenvolvidas várias das, das pedagogias lá. Um dos modelos que utilizavam na altura era também o modelo IceCoop, e portanto para mim fez eh, muito sentido começar a, a entrar mais dentro deste, deste modelo. Depois percebi que precisava de mais, e eh, resolvi ir ao Congresso Internacional do modelo IceCoop, Uh, nos Estados Unidos e tentar ver até onde é que aquilo me apaixonava e me, e me interessava. Uh, e descobri um mundo novo, um mundo que me maravilhou. Porquê? Eu acho que principalmente porque eu vi as pessoas transformadas, ou seja, as pessoas que estavam no próprio uh, congresso do modelo ISCALP eram pessoas que de alguma forma eram diferentes, principalmente a nível do seu desenvolvimento socioemocional. E isso é muito como imenso. Um, sempre me fez alguma confusão quando nós ouvíamos um professor falar um, e a prática dele não correspondia àquilo que falava. E ali apaixonou-me porque todo o tempo de todo o congresso foi em aprendizagem ativa, foi naquilo que eles próprios um, um, falavam e, e, e divulgavam e estavam a investigar. E com isso eu pensei, bom, ok, aqui identifico-me totalmente. E, portanto, já estava a implementar um modelo iScope em Portugal, mas por mim e por aquilo que tinha aprendido eh, também cá em Portugal com as pessoas que já desenvolviam um modelo em Portugal e propus-lhes começar um processo mais sustentado. E, portanto, comecei todo o meu processo nos Estados Unidos. Primeiro foi a minha certificação enquanto educadora iScope e que vieram, portanto, eh, supervisores cá a Portugal fazer... A certificação do meu processo um, e depois disso uh, comecei a fazer o, o, o processo como uh, iScope Trainer, uh, que são mais dois anos de, de formação, para depois poder começar a criar equipa iScope em Portugal. Nessa altura foi muito interessante porque uh, um sonho que parece que vinha do início do, do modelo iScope. Um, internacional, eh, propuseram-nos que abríssemos o IceCoop em Portugal como a Associação IceCoop eh, Portugal. E ficámos com a Associação IceCoop Portugal e os países de língua portuguesa. Portanto, no fundo, esta ideia de darmos um grande apoio a que eh, os países de língua portuguesa também dessem os primeiros passos. A ideia foi sempre que se ajudasse a criar os primeiros passos para que depois houvesse os próprios institutos. E é o que está neste momento a acontecer, estamos a criar o Instituto Escope Brasil, que, em princípio, iniciará uh, em muito breve, e temos estado a trabalhar com os outros países, portanto, uh, Moçambique, Cabo Verde, etc., para conseguir Angola, uh, para conseguir que eles próprios se vão formando no modelo e um dia, quem sabe, venham a abrir os seus, os seus próprios institutos. Enfim, cá em Portugal, uh, o meu percurso tem passado muito, primeiro, por criar uma escola sustentável, que garantisse que outras pessoas pudessem ver e observar aquilo que era a, a própria escola e perceberem o que era a implementação do modelo iScope com todas as limitações num país como o nosso, não é? Eu não acho que estejamos pior do que outros países, sei que vários colegas meus eh, dizem eh, enfim, eh, as coisas de uma outra forma, acho que são perspectivas diferentes, mas do que eu tenho eh, visto no, no mundo, eu não acho que estejamos pior. O que eu acho é que estamos extremamente limitados e isso leva a que os professores desistam. E o que eu acho que nós, com a escola RAIZ, a RAIZ International Active Learning School, temos conseguido demonstrar é que mesmo assim é possível. É possível fazer aprendizagem ativa e é possível usar aquilo que nós consideramos serem os eixos fundamentais da educação para que este processo seja verdadeiramente um processo de construção da aprendizagem e que passe por muito mais do que aquilo que é o depositar de informação dentro das, das crianças, não é? E pronto, e depois, a partir daí eu tenho vindo a ser convidada para supervisionar uma série de escolas. Neste momento temos mais ou menos 20 escolas em Portugal que estamos a, a supervisionar e fazemos muito trabalho online também. Um, com outros educadores e professores espalhados pelo mundo a maioria de língua portuguesa porque é esta a nossa grande missão um, com quem fazemos formação e depois acompanhamento das suas práticas uh, e vimos resultados maravilhosos até porque eu acho que a grande mais-valia da pedagogia é que só é possível ser, acontecer mesmo quando nos transformarmos nós próprios, não é? E neste processo que a Unesco nos tem vindo a, a pedir de, de olharmos para, para a sustentabilidade do mundo, eu tenho estado a trabalhar particularmente na área da sustentabilidade da educação e acho que para que este processo seja sustentável é fundamental este lifelong learning, não é? E é aí que me tenho vindo a, a especializar. A minha paixão é o desenvolvimento socioemocional e tenho sentido que isso transforma a vida dos próprios profissionais. E a partir daí estamos a um clique para a transformação da, da educação. Com o Covid, eu acho que temos uma nova oportunidade. Tivemos outras dificuldades, mas temos uma grande oportunidade que foi lançar os professores no mundo digital, que era uma coisa que os assustava. Uh, e acho que isto já não vai ter retrocesso, portanto eu finalmente acredito que aquela grande esperança de Dewey que tem mais de, de 100 anos de, de esperança, seja agora que vamos conseguir concretizar juntando a aprendizagem ativa ao mundo digital e com isto darmos a volta à educação no mundo. Eu tenho uh, classificado um modelo que se vê mais por aí de modelo transmissivo, isto porquê? Porque no fundo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 porque muito voltada para hum, formas alternativas de pensar em conjunto, hum, em grupo. E, portanto, hum, foi um grupo de 20 pessoas, mais ou menos, que se começou a juntar, pessoas de todas as áreas, hum, alguns portugueses, outros não, e que começamos num processo hum, com uma base também ligada ao mindfulness, para nos ajudar a reequilibrar e a conseguirmos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 eu também tive os meus filhos que passaram pela escola de ensino transmissivo. Tentei ser representante dos pais, etc., depois desisti. Percebi que a energia que estava a gastar era demasiada. Quando propunha qualquer coisa um pouco diferente, era entendida como louca. Mas percebi que havia um denominador comum a todos os pais, mesmo aqueles que queriam ser diferentes, que era